Fala galera beleza? Tô voltando aqui com mais um vídeo dessa vez galera, eu tô trazendo pra vocês mais um vídeo diferente aqui rapaziada eu tava pensando rapaziada tava vendo um vídeo ali de um cara ali o nome dele é Chico no Ártico ele mora na Noruega aí pra quem não sabe tava fazendo mais e mais da Noruega e, e lá na Noruega pra quem não sabe né então tava mostrando como, como é viver na Noruega e como se passa como se passa o tempo lá eu achei muito da hora esse tipo de vídeo tá ligado então que eu pensei rapaziada eu queria pegar todas as imagens todos os time -lapse que eu fiz durante esse tempo esse período de canal e postar aqui tudo de uma vez para você então vai ser muito time-lapse e muitas imagens aí mas vai ficar da hora eu acho que vai cada hora se você gosta desse conteúdo aí deixa o like aí dá bastante trabalho oh, o like tá cortado dá bastante, dá, deixa bastante like aí comenta aqui o que vocês acharam das imagens Comenta dois aí pra mim saber se você tá assistindo o vídeo. I wanna tell you, but I can't. Words fall out of the sky and keep falling. I can see both sides from where I stand. And when you think you got it figured out at last, questions start to rise to the surface. Tremors from a heart beating too fast. I've held on to a time -lapse não é só você pegar uma câmera e posicionar numa posição certa e esperar que tudo dê certo, tá ligado? E tem muito é muito foco, iluminação, é ângulo da câmera e, e... O jeito da posição da câmera que é para pegar uma imagem boa e muitas das vezes você precisa de ficar muito tempo ali para pegar a imagem ideal, tá ligado? Que você quer pegar e tem que mentalizar a imagem que você quer pegar e tentar fazer de acordo é, o que você quer pôr na imagem, tá ligado? Uma posição de um sol, quero filmar uma posição de sol. O sol descendo. Aí você vai lá e filma, pegar o horário perfeito. Isso eu já me errei bastante, tá ligado? Porque eu nunca pegava o horário certo da posição do sol. Eu sempre ou ia uma hora adiantado, ou eu ia uma hora atrasado, tá ligado? Então eu nunca pegava o sol certo. Então isso para eu me acostumar até eu pegar a posição do sol certa, o sol se pondo, o sol nascendo, eu tive bastante dificuldade com isso. The future looks so big for where we stay Stars are falling from the sky into our name. There's so much I wanna tell you now I can't Rapaziada, pelo que eu percebi na posição do sol Quando tá nascendo O sol tipo lá na casa de praia pelo, pelo, no morro, Por exemplo, aqui tem um morro né? Um morro Aí o sol no verão No sol começa a nascer aqui Aí de, de, de acordo a posição da, Ele vai mudando até chegar na, No outono por exemplo, ele chega no outono ele vai lá pro outro lado Aí quando chega no inverno Ele vai pro meio, tá ligado? Aí em primavera ele fica entre os dois lados ali ele... É bem engraçado, mano Se você parar para pensar é bem engraçado Eu nunca parei para pensar nisso antes, tá ligado? Mas depois quando eu fui filmando Time-lapse, eu acabei percebendo essas coisas, tá ligado? One look, the heat is rising And I've cold for so long One touch and we're igniting, setting fire to it all. You know these. tive bastante facilidade de filmar as paradas, tá ligado? Uma, porque eu sempre gostei disso, desde pequeno, desde os 15 anos, eu gostava de filmar as paradas junto com meu amigo, a gente começou basicamente junto e aí começou a brincadeira na brincadeira, tá ligado? Então, começou a, a filmar as imagens e naquela época eu já acompanhava o Daniel Cajal, tá ligado? Então, sempre gostei do trabalho dele, e do jeito que ele gravava as coisas, tá ligado? Os timelaps, das imagens, e, e isso me fez querer me aprofundar mais no, no negócio de câmera, tá ligado? Então, por isso que eu comprei a GoPro, por isso que eu comprei a Canon também, para que não a, a diferença da Canon pra GoPro é que a Canon ela consegue pegar mais detalhe, tá ligado? Ela consegue pegar aqueles mini detalhes tão, que, que a gente não vê, tá ligado? Com nossos olhos, a, a que, que não consegue pegar, tá ligado? O Pro é mais pra, pra negócio radical, pra fazer trilha, né? filmar quadriciclo, pra filmar, que eu tinha um quadriciclo na época, e eu filmar com o E filmar também baixo da água, essas paradas, isso que é da hora também, tá ligado? Então, tem duas, duas facilidades as duas câmeras, tá ligado? Uma pra pegar mais detalhes e a outra pra fazer mais radicais, é, mais coisas radicais, tá ligado? I've seen a lot of change, been through a lot of pain, some things are not the same, as they were a year ago, but all will be okay I move on each and every day, the past is where it stays, way back a year ago.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 Way yeah. back a year ago Parte que eu mais tenho dificuldade para gravar é sempre foi gravar à noite, tá Então eu sempre tive, eu sempre tenho vontade de gravar a lua, tá ligado? Mas o problema é que a minha câmera e a minha lente não, não foca diretamente na lua, tá ligado? Eu já gravei várias vezes, várias tentativas, tentativas diferentes para ver com luz, que é dentro da cidade e completamente na escuridão na fazenda, tá ligado? Na fazenda eu tentei filmar, ficou muito bom, mas só que ficou. Teve alguns picos ali que teve muito desfoco, tá ligado? Então foi bem complicado eu fazer pra focar o negócio Então fiquei ali umas meia hora só tentando focar, tá ligado? E foi bem complicado essa parada, tá ligado? Então pra mim eu ainda quero filmar, eu quero ter uma lente aí Pra poder filmar as estrelas e a lua junto, tá ligado? Que deve ser um time-lapse muito louco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 You are my first and final truth. When I lose my grip, I hold on to you. I choose you. In... Bom rapaziada, esse foi o vídeo. Esse é o tio de vídeo que sempre tive vontade de fazer, tá ligado? Eu ficar documentando as minhas próprias imagens, tá ligado? Ou foda que antigamente eu não tinha muita imagem pra falar, tá ligado? hoje em dia eu já consigo trazer um conteúdo muito elaborado tá ligado é muito mais muito mais mais tá ligado aqui só foi mais um, um remake ali para mim mostrar para vocês o que eu realmente quero trazer aqui pro canal é é um documentário que eu falo sobre minhas minha filmagens e como que eu fiz para fazer aquele tipo de filmagem é por exemplo o negócio da lua eu tava explicando o negócio da lua do sol da, da praia tem muito mais outras coisas aí que eu posso estar explicando para vocês como que eu fiz como que foi a minha experiência para filmar aquele tipo de filmagem tá ligado para fazer aquele tipo de filmagem e é uma experiência muito louca só quem trabalha com câmera, trabalha com... Ou quem já tem uma especialidade melhor pra... pra fotografia ou pra filmagem Já vai entender alguma coisa Mas se você é novo aqui no canal Quiser aprender mais sobre isso é... Se inscreva aí Deixa seu like aí também Comenta aí, fala que você é novo Você veio pelo um card ou pelo... que um é recomendado Pra ajudar o canal a crescer mais, tá ligado? E... e como eu falei antes É um tipo de coisa que eu sempre tive vontade eu sempre olhei os cara fazendo cover na Discovery eles falam muito sobre esse negócio documentário sobre animais e também eu tenho muito muitas imagens que eu posso estar mostrando para vocês tá ligado então esse vídeo vai ser um pouquinho curto é um documentário um pouco curto mas eu quero fazer um, um documentário um pouco mais estingido tá ligado esse daqui é só mais uma base para mostrar para você para mostrar para vocês do que eu quero fazer porque realmente eu quero fazer tá? mas é isso aí rapaziada se você não é, é membro do canal ainda é tem a opção de se você quiser ajudar o canal aí a crescer mais é opção de você seja membro e tem a opção de você dar um valeu demais aí se você gostar realmente muito do canal e se você for novo comenta aí fala eu sou novo 2022 aí é para mim saber que você chegou no canal agora tá ligado então é isso aí rapaziada, tô indo nessa. Se você gostou do vídeo, é claro, deixe seu like. Comenta aí o que vocês acharam também do vídeo. Do desse documentário aí. Eu vou estar tá trazendo mais, eu quero tá trazer muito mais imagens. Tem muita coisa gravada, muita coisa é arquivada, tá ligado? Eu deixo só uma pasta. Uma, uma pasta específica, tá ligado? Só pra filmagem de, de tudo que eu gravei desde, 2000, desde 2021 até agora, tá ligado? Então.. Não, desde 2019 até agora, tá ligado? Então foi bastante coisa, eu tenho muita coisa gravada para documentar e falar sobre a. como que eu fiz pra fazer aquele tipo de filmagem. É isso aí rapaziada, tamo junto, fui!